Bom, tropa, a liberdade é mais ou menos como o oxigênio. Enquanto você tem abundante, você não dá o devido valor. Só vai reparar quando ela realmente falta. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte. O Telegram vai ser suspenso no Brasil e ainda deve pagar multa de 1 um milhão de reais por dia. E esquece, o PL 2630 nem precisou ser aprovada Quem manda é o novo desgoverno. Sem picanha, sem telegram. E parece que agora tem até as paradinhas né, anabolizantes sendo proibidos e perseguidos no Brasil inteiro, laboratórios sendo fechados. Parece que pessoas de todos os grupos sociais estão se dando conta do quão importante é a liberdade. Em breve veremos videogames sendo proibidos e o Brasil se tornando uma China 2.0. Só que uma coisa, o Telegram ele não é utilizado pela direita, somente a direita. E eu vou ser sincero aqui, é a minoria absoluta do Telegram utiliza para a política. Nós estamos falando de todos os meios que vocês imaginarem. O Telegram ele passou o WhatsApp na questão do tamanho da comunidade. No WhatsApp, você podia ter ali grupos de 250 pessoas. É por isso que a gente tem mais de 10 grupos na descrição. Chat 1, chat 2, chat 3, chat 4, chat 5, chat Missão Mito 1, chat Missão Mito 2, chat XX, chat XY, chat VIP. os apoiadores do canal, não apoia-se. E o que nós estamos vendo agora? O Telegram sendo banido. Então, vamos analisar aqui as informações e tirar a nossa conclusão, certo? Aqui na UOL... Não é nenhum site de direita falando sobre justiça. Quem que é justiça? A justiça. Justiça é algo subjetivo, né? Foi Flávio Dino que determina a suspensão do Telegram após rede não entregar dados. Ou seja, por não se venderem, por não entregarem seus clientes, os dados de seus clientes, ele vai ser ali suspenso. Olha que maravilha. A Justiça Federal do Espírito Santo determinou a suspensão do Telegram no Brasil. Aí eu te pergunto, como é que o Espírito Santo pode tomar uma decisão que vai para o Brasil inteiro? Mas é isso, vocês sabem muito bem onde que é a raiz do problema. Até às 16 horas, nesse momento é 16h40 e, e o Telegram ainda não tinha sido derrubado, pelo menos aqui acessando. Deixa eu ver aqui no meu celular se ele ainda está vivendo. Aqui parece que sim, certo? Ainda estou aqui com o Telegram funcionando. Então ainda não foi suspenso do momento que eu gravo esse vídeo, mas logo em breve deve ocorrer. O que aconteceu? Plataforma não enviou à Polícia Federal os dados completos sobre grupos neonazistas. Ah, pelo amor de Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Que grupos neonazistas porcaria são esses? E vocês acham que eles só podem se reunir no Telegram? Não existe nenhuma outra plataforma. Não existe WhatsApp, não existe Discord, não existe fóruns pela internet inteira, VPN. Se for para banir essas pessoas, não é eficaz você destruir a casa inteira. Nossa, minha casa está com problema de infestação de ratos. Vou incendiá-la inteira. Isso é coisa insana, isso é coisa de gente louca. Mas enfim, né? eles querem falar, ah, se você é contra a censura do Telegram, então você é a favor do neonazismo. Pera lá. Eu sou homossexual, tenho nenhum problema em falar isso pra vocês. Agora, você acha que eu vou ser a favor de uma ideologia que quer me destruir? Óbvio que não. Eu sou a favor da liberdade. Pra você destruir pessoas idiotas, você precisa de argumentos, mostrar a verdade, impedi-las de falar, colocá-las no submundo, é algo que eu venho dizendo aqui já faz mais de meses. Eles estão transformando essas ideologias interessantes aos jovens. Porque o proibido é interessante para o jovem. O jovem ele é contra a cultura sempre. Ele é sempre revolucionário. Ele é sempre ele, rebelde. E aí quando você coloca uma ideologia na escuridão, fica... Nossa, é, é um grupo secreto. Ele faz parte dos grupos, do grupo secreto de neonazistas. Pelo amor de Deus. De acordo com a decisão e o ministro da Justiça Flávio Dino, ou seja, primeiro falaram que era o Espírito Santo, mas agora é o Flávio Dino que responde. A empresa teria enviado apenas dados parciais de um administrador de um dos grupos. A Justiça do Espírito Santo, no entanto, determinou o um envio de completo de dados também dos participantes das conversas. Não, really? Operadoras de telefonia e lojas de aplicativo deverão retirar o aplicativo. Aí a gente vê o quão poderoso é. Eles usam isso sempre com a justificativa do que é para o nosso bem, não é mesmo? Nossa, a gente está fazendo isso para proteger as criancinhas. Mas nós estamos dando um poder que não deveria ser do Estado. Eles não têm que ter direito de falar qual app pode funcionar e qual app não pode funcionar. Isso é uma retaliação ao que eles sabem que está minando o poder deles, as pessoas se comunicando livremente. O que tem a ver 99,999% dos usuários, porque 0,001% de imbecis, idiotas que deviam ter, ser contra-argumentados, estão usando essa plataforma. Né? Então aqui a UOL entrou em contato com o Team Vivo, Oi Claro, Google e Apple. Para saber se já foram notificados e quando acontecerá a suspensão. A justiça também ampliou a multa aplicada à plataforma. Ela passou de 100 mil para 1 milhão por dia, em caso de recusa para o fornecimento de dados. O juiz Wellington Lopes da Silva entendeu também que o Telegram deu desculpa genérica ao alegar que o grupo já foi deletado. Ou seja, o grupo que já infringiu as regras do próprio Telegram e foi deletado. Mas isso não é o suficiente para eles. Não! E um juiz, um ser humano, é capaz de simplesmente destruir um meio de comunicação. Hoje, quantas empresas não dependem do Telegram? Quantos grupos, quantos youtubers, influenciadores e até políticos não dependem do Telegram para se comunicarem diretamente com os seus... Uh, clientes, seus inscritos, seus eleitores. Agora, um juiz pode acabar com todo o Telegram e todo mundo que faz. Agora, podem ter certeza que isso vai se voltar contra o censurador, como acontece, e eu venho repetindo em tudo em relação à internet, porque as pessoas vão descobrir, ué, que maldito Lula é esse que destruiu meu Telegram? Nunca mais vou votar nesse cara, ou quem já não votava vai fazer campanha em dobro contra. A UOL... Tenta contato com o Telegram. Caso haja retorno, esta nota será atualizada. Aí tem a decisão aqui na íntegra da Justiça. Tá? Exatamente porque há grupamentos lá denominados Frentes Antissemita, Movimento Antissemita, atuando nessas redes. E nós sabemos que isso está na base da violência contra nossas crianças e nossos adolescentes, diz Flávio Dino, ministro da Justiça. É sempre assim, né? Pensem nas crianças. Eu não vou deixar vocês falarem, porque a gente está pensando nas criancinhas. Oh meu Deus do céu não faz nenhum sentido a decisão se refere à investigação sobre ataques a escolas em Aracruz beleza tá telegram entregou telegram entregou dados parciais à Polícia Federal o aplicativo entregou apenas alguns dados sobre grupos neonazistas suspeitos de envolvimento em casos de violência em escolas telegram foi obrigado a entregar dados na quarta-feira 19 a Justiça Federal do Espírito Santo havia dado 48 horas para que o aplicativo entregasse os dados à Polícia Federal. Depois do crime no Espírito Santo, a polícia encontrou materiais com símbolos nazistas na casa do responsável pelos ataques, que tem 16 anos de idade. Havia ligação com grupos nazistas, segundo a Polícia Federal. Então, peraí, é neonazista ou é nazista? Qual é a diferença entre os dois? É claro que a matéria não está preocupada em explicar nada disso, só em censurar absolutamente todo mundo. Assim, a única fonte de informação que nós vamos ter é a UOL no futuro. Ah, por que será? Segundo a PF, o pedido de intimação do Telegram foi feito depois que a investigação descobriu interações entre o responsável pelo ataque e grupos com conteúdos antissemitas no aplicativo. O conteúdo era violento. Entre os conteúdos descobertos pela Polícia Federal estão vídeos de mortes violentas e de promoção de ódio, tutoriais de assassinato e guias para fabricação de explosivos. O que é tudo completamente horrível, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? O que tem o Telegram a ver com tudo isso? Vocês acham que banindo o Telegram isso simplesmente vai parar? Que a única ferramenta que esses malditos têm para se comunicar, é que eles vão procurar outros meios, fóruns da internet, vão criar a própria internet se precisar. A censura ela nunca foi eficaz a longo prazo em nenhum período na humanidade. Mas o que eles estão fazendo aqui é destruir todos os meios de comunicação. E aí vocês pensam que eles não vão atrás do WhatsApp depois? E todos os outros meios de informação? O que eles querem deixar claro aqui é o seguinte. O Estado vai ter controle total e absoluto sobre tudo que você conversa com outras pessoas. Isso daqui é só um passo, junto com a PL 2630, para que eles tenham controle absoluto de tudo aquilo que é conversado na internet e troca de mensagens acabou o sugilo. você será obrigado a colocar seu CPF em tudo que você for registrar na internet assim eles têm total controle da informação e é claro não é para disseminar na né, ideologia deles não é para destruir a oposição não é para proteger as criancinhas. Flávio Dino está muito preocupado com as criancinhas, não é mesmo? É por isso que a gente não está vendo policiais nas escolas, nem professores sendo preparados para defenderem seus alunos. Não, não, não. Vamos censurar o Telegram. Esse é o grande problema do Dio, o Telegram. Então, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Também participem da nossa nona rifa, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.